E aí galera, olha quem tá voltando ao Joca. sou eu mesmo. Então, lembra, eu sempre faço desafios muito rapidinhos. E os desafios dessa semana estão entre um urso, uma cratera e um carregamento de refrigeradores. É, aparentemente tem isso no Fortnite. Enfim, ele vai estar tá localizado entre essas três coisinhas que estão aparecendo aí na tela. Urso! Tá bem fácil, pelo visto sempre falta grama onde vai estar a estrela. Então é isso aí, vai lá, faz rapidinho e pega o ômega logo, cara. Aliás, você já viu que o Rakuten tá fazendo live a semana inteira, né? É depois das 6 da tarde, então dá uma olhada lá também. Beijo, segue a gente em literalmente todas as redes sociais.